Cabine! E aí, pessoal, aqui é o SuiGi e... Tamo aí com o Crash de novo, né? E eu comprei um controle, pessoal, tô jogando aqui, do analógico, controle tipo de, de Playstation, sabe mesmo? Paraguaizão mesmo, tô nem vendo. Vambora jogar T-Pizza aqui. Hum e aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom. Acordei bom hoje. <risos> Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto. Sai aqui, bicho! Eu não gosto do espaço, mano? Ele é muito chato. Quem gosta daquele tipo? na verdade quem gosta dos inimigos, né, gente? Tudo recalca isso aí, ó. pai perceber que todos eles têm alguma parte mecânica, independente de, de qual bicho eles estejam. Mó nada a ver, mano. Mó dó também. Vambora, vai. Ah, tá bom. Não matou, mas... Essas tartarugas são filhas da mãe, mano. Mano, esse cogumelo aqui me lembra coisas do BC, né? Isso não é legal. Ah, vai esquerda, direita, esquerda, direita, direita. Não, esse é esquerdo. Deixa eu ver se foda. voltar por aqui. Ah. <coughs> Na verdade, eu melhorando agora. Tá com um pouquinho de... excremento. que que eu falei isso? Vocês não precisam saber. Só então, vambora. Ah, pessoal, por favor, comentem aí no, no, nos comentários, obviamente. Independente de onde você estiver vendo. Tipo, se estiver vendo a Steam... estiver vendo... Sei lá, qualquer coisa que você estiver vendo aí. No YouTube mesmo. Comenta aí... É, jogos de play que vocês querem que eu jogue mesmo, tipo, pra mim jogar, eu quero jogar algum jogo, mas não pode ser.. Porra de lag! Não pode ser. não pode ser RPG, velho. Eu não... eu acho que RPG não é bom pra. Gameplay, eu acho chato. Tudo diante. E pra fazer gameplay tem que ser jogo de, tipo, de aventura, de corrida. De corrida eu não conheço muito não. O tipo, jogo de corrida, de play que eu joguei era um Need for Speed V, é, Need for Speed 5 Rally. E o, e o Hot Wheels Turbo Racing, eu acho. Eu acho que esses eram, eram os únicos que eu joguei. Eu tinha até baixado aqui no, no, no meu emulador pra me jogar o... Eu transcript: Outro Wheels, só que jogando controle, no controle não, no, no teclado é muito ruim, mano. Eu não fiquei com vontade. Eu, eu, eu, eu desinstalei, não. Eu. detetei. Vou ganhar uma pesada, velho, 400 megas, pra jogar um joguinho de bola. <risos> Querido, o jogo é da hora pra caralho. Mas é isso, comenta aí, jogos legais. Aí qualquer coisa eu passo uma lista dos melhores, eu passo tipo uma enquete, aí vocês votam. Obviamente quem deu, quem falou o seu, vai escolher o seu. Isso se for muita gente. Tá, Esse não trava agora, jogo. Fizendo no finalzinho. Ai, caralho. Quase que eu caí. Agora eu entendi porque o nome do, do mapa é T-Pits. Só tem buraco, nessa porra. É mais buraco do que aquele nerd vir de dessa casa. Dessa casa, escola. Sabe? Mas isso é outro assunto. Ainda bem que eu não vou ter que voltar aqui agora. Mas um, um Aku Aku agora seria bom. Tá. Poder jogar frutinha fora é da maior... Des... uma tristeza, na verdade. o então, pássaro. Eu, eu tô fazendo arruiga aqui, cara. Mas falta fritar um, uma ave Eu sei burlar isso aqui agora, pessoal. Eu lembrei como é que eu fazia. Ah, não foi. Já quero. Vou tentar no próximo, se tiver. Não, porra! Que desgraça, velho. Ainda bem que o checkpoint é aqui. Agora eu vou tentar. Ah, não foi. Tem alguma coisa impedindo ali. desses bichos, mano. eu acho que a pior parte do mapa é essa. Aí bons eu adoro essas caixas, pelo menos que arranja de Ahem. Essa parte é foda, velho. Eita porra. Fudei pra voltar. Vai, vambora. Você é louco. Agora, agora fodeu. Aê, caralho. Vambora. Três vidinhas. Pra recuperar as que eu perdi. Aquela hora lá. Vou tentar burlar isso aqui, velho. Nossa, o dinheiro cara meu. Topeira, um vai. Vai, vai, vai, sai daqui. Sai! Ah, ah desisto. No outro mapa eu consegui, não vai no primeiro. Tava testando o controle. Aí eu consegui em quase todos. E terminamos! Aí, pegamos todas as caixas faz uma coisa engraçada e crash vai ah. chato faz nada Podia ter um comando aqui para sei lá fazer uma dança ai isso foi cansativo esse mapa na boa aí agora sim já agora Ducinha da vitória. Aí, só falta um mapa agora. Crash Dash. Mas vamos ficar aqui hoje com um Hoje é isso, né? Então, é isso aí, pessoal. Deixa aquele likezinho gostoso que vocês gostam de dar. Compartilha com os parça. Não esquece de comentar um joguinho da hora pra mim selecionar, fazer uma votação. E aí o melhor vlog. Melhor votado também. E é isso. Um beijo na bunda. É nóis.